E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco sobre a Mr. Money Brasil, que tem muita relação com as apostas, né? pois é, quem faz a aposta diariamente precisa comprar e vender dólar, euro, através das carteiras virtuais, aí. normalmente a Neteller e a Skrill, as mais utilizadas, e bitcoins também, que algumas casas utilizam. Aí, né? Estou mostrando aqui a Mr. Money, é, fazendo um resumo aqui do que é o site, você vê aqui essa aba trocar, que é a primeira que nós vemos aqui, uma aba que não vai ser utilizada, pois antigamente era aqui que eram feitas as trocas, mas agora é aqui em trade. Mostrei aqui, apenas para mostrar mesmo que não tem muita utilidade ela hoje. Para quem nunca conheceu o site, eu vou fazer um resumo aqui de como utilizá-lo. Você já viu aqui é, algumas abas, na né? Bitcoins, Advercash, Adver mais à frente, né, tela em Euro e Dólar, e também screw mais aqui abaixo. São as moedas mais utilizadas nas casas de apostas, Skrill, principalmente Neteller e algumas em bitcoins também. Então, rapidamente aqui, vou mostrar aqui como comprar e vender. É muito simples. Do lado esquerdo aqui, você vê os compradores, né? Que fizeram as suas ordens aqui de compra. E do lado direito, os vendedores. Então, se por acaso eu quero comprar, eu venho aqui um vendedor. Você vê que o melhor preço aqui, no momento, é o bitcoin a 14.300. Eu clico aqui. E automaticamente do lado esquerdo já vai estar tudo preenchido, aí basta que eu faça as mudanças, por exemplo, se eu quiser comprar aqui um bitcoin no caso aqui não daria porque ele está vendendo menos de um bitcoin, mas aí eu pagaria 14.300 mais a taxa de 0.25% aumentaria aí R 35 reais e centavos, e caso eu queira colocar o valor que eu quero comprar em reais em vez de bitcoins eu venho até aqui, digamos ou melhor até aqui Digamos que eu queira comprar 400 reais em bitcoins, coloco aqui, aqui é mostrado quanto eu receberei em bitcoins, e adicionado a taxa aqui embaixo, daria uma taxa de 1 real aí, que apresenta 0.25%. para vender a mesma coisa, eu venho aqui no comprador, que fica ao lado esquerdo, clico aqui no melhor preço, no preço mais alto né, para mim efetuar a venda, e faço as mesmas mudanças aqui, coloco por exemplo, quero vender 500 reais, ou melhor, 5 mil em bitcoin, então eu coloco aqui, quero vender 50 reais só. Ou melhor, 50 reais não dá muito pouco. Coloca aqui 500 reais e vendo e aí no caso eu vou receber também já com a subtração aqui da taxa, né? Então é simples, muito simples comprar e vender aqui. Vamos dar uma olhada lá em Neteller. Vamos em Neteller, USD aqui. Neteller é a mesma coisa também. Do lado esquerdo temos o comprador e do lado direito o vendedor. Em todas as moedas é assim. Aqui na Neteller eu vou abrir aqui uma ordem de venda apenas para mostrar como funciona. Eu vou clicar aqui no melhor preço do comprador que está pagando 3.32, mas eu vou aumentar o preço aqui para 3.45. Supondo que eu fosse vender agora, fosse vender aqui 100 dólares. Daí eu coloco meu PIN aqui, se não tiver é só clicar abaixo aqui e gerar novo PIN e clico em vender USD. Não vai ser vendido porque eu coloquei um preço maior, um preço de 3.45 e aqui é mostrado a ordem criada com sucesso. Descendo a página um pouco mais para baixo, nós já vemos aqui a minha ordem em 3.45 de 100 dólares. Claro que eu não vou vender, foi apenas para mostrar, então eu vou apagar. Pronto, a ordem foi deletada. Então é simplesmente assim comprar e vender aqui na Mister Money. E seguindo aqui em frente aqui, vamos ver outros tópicos aqui interessantes nesse site. Vamos ver aqui em serviço. O serviço aqui simplesmente é o um serviço de recarga de telefone, né? Então, já vou pular para o próximo, que seria investimento. Nós vemos aqui que tem a poupança Mr. Money, que funciona semelhante à poupança bancária, com a diferença que paga um pouco a mais, né? A poupança está pagando 0,5% ao mês e aqui ele paga 1% ao mês ou seja até investir aqui seria melhor do que a poupança ah, vamos seguir aqui em frente aqui aqui no menu a um pouco mais à direita aqui né basta colocar o mouse sobre o seu próprio nome de usuário e vai aparecer aqui então aqui tem tópicos interessantes aqui por exemplo em meu saldo você clicando lá em seu saldo vai mostrar todo o seu saldo em todas as moedas então todas as moedas bitcoins vai estar tudo aqui você pode também depositar por aqui e sacar por aqui é muito fácil é bom você ficar atento também que tem taxa para tudo, né? Para depositar, eu não me recordo se tem, mas para sacar, por exemplo, tem para sacar toda vez que você vai fazer uma retirada, tem uma taxa, então é bom estar atento a isso. É, aqui em meus serviços é, tem meu cartão, mas no momento não está disponível. Meus dados, vamos em meus dados aqui, tem as minhas contas, que é, são as contas das carteiras virtuais e também dos bancos basta clicar em um deles aqui, preencher, preencher com os seus dados ou com o seu e-mail, né dependendo da, da carteira eletrônica que você utiliza. Vamos seguindo aqui em frente, ainda em meus dados, o mais importante aqui é meu cadastro, se você quiser vender aqui, você precisa verificar sua conta, então aqui em é meu cadastro, primeiro item aqui é, são seus dados pessoais, depois é o endereço, senha, e aqui é onde você verifica a sua conta. Você envia aqui o comprovante de residência e um documento pessoal com foto. E para se tornar VIP, você envia uma selfie. Ter uma conta VIP é importante para você não ter limitações. Né? Quando for fazer o saque, aí, você vai ficar limitado a uma quantia pequena se você não tiver uma conta VIP. Então é importante você ter uma conta VIP para não ter uma conta limitada. E o próximo tópico aqui é para verificar sua conta de vendedor. Você precisa adicionar aqui seus dados e também dar algumas referências no Facebook. Quatro referências no Facebook. Seguindo aqui em frente, temos o programa de indicações. Vamos ver aqui como funciona. Programa de indicações né, que você indica e você ganha uma porcentagem pelas trocas feitas. As trocas são as negociações, compras e vendas aqui dentro do site. Né? Então, num valor aí de 0 a 500, você ganharia 3%. E de 30 mil para cima, ganharia 20%. Então, depende aí do, do valor das transações. Você precisa simplesmente é, informar o seu código aí de indicação. Aqui em formatos, você encontra ele. Você faz sua divulgação aí. E quem se cadastrar aqui acaba gerando algum ganho para você. Por último, aqui temos meus, meus investimentos. Que são aquilo que eu já mostrei sobre investimentos de conta poupança. Então nem vou clicar aqui. O mais importante mesmo aqui é em trade, saber como comprar e vender na Mr. Money. É muito fácil, né? Bitcoins ou qualquer outra moeda. Então agora você já não vai ter mais problemas de comprar aqui na Mr. Money. Vamos ver aqui o valor do dólar. Você vê que é um preço bom também do dólar aqui para compra né? de 3.37%. Para venda, eu não diria que está muito bom, 3.32, mas isso ainda deve ser maior do que muitos sites. Eu costumo negociar muito aqui na Mr. Money, por isso que eu indico ela. E o link para cadastrar nela está aí na descrição. Isso é o que eu queria mostrar aqui, como comprar e vender, porque se você for trabalhar com apostas mesmo, você vai precisar de comprar dólar e vender dólar, caso você queira comprar em um lugar de confiança. É um lugar que eu costumo comprar e vender, a Mr. Money aqui. Esse lugar e geralmente tem preços muito bons aqui de compra e de venda do dólar, né? Então aqui na Mr. Money você compra de outro usuário. Você abre sua negociação de compra e de venda e negocia aqui na Mr. Money. Então é isso aí e até o próximo vídeo.